salve salve rapaziada estamos chegando para mais um vídeo para você ligado aqui no blog cavaldo negócio é o seguinte nosso canal no YouTube uh, a Bundesliga pode estar muito perto de voltar hein? segundo o Ministério do Trabalho da Alemanha após analisar a questão do a ideia de se fazer 20 mil testes para jogadores comissão técnica policiais e toda a, a área que compõe a Bundesliga e também a, a emissora de televisão, que, vai, que faz com que nós tenhamos o um sinal internacional para o mundo todo, além da arbitragem, deu o seu sinal de ok para que fosse liberada a primeira e a segunda divisão. Só falta o ok da Angela Merkel. Se a Angela Merkel era der o ok, aí. Poderemos ter a volta da Bundesliga ou no dia 6 de maio ou no dia 15, 16 de maio. Ou seja, esse, esse sábado no outro. Então, há uma expectativa muito grande. Muitos clubes estão pressionando bastante a volta da Bundesliga, não é de hoje. Se você pegar desde um mês, passado, desde um mês retrasado para cá, por conta de que a Bundesliga não tem um famoso seguro. O seguro é a garantia que você tem para que os clubes recebam da televisão, o dinheiro ao final da temporada, conforme a posição que você uh, participa. Ou, se você cair para a segunda divisão, você recebe uma grana a menos. Então, tem toda uma conjectura, faltam nove rodadas para o final, para a maioria dos clubes, e dez rodadas para o final, para Werder Bremen, a Entracht Frankfurt, que ainda tem um jogo para fazer nessa reta final de temporada, ainda na rodada anterior, an antes... Da onde a rodada foi paralisada Lembrando que se a Bundesliga voltar Vamos ter aí como jogo sensacional nessa volta Borussia Dortmund Schalke 04 né? Imagina como vai pegar fogo No momento decisivo da temporada Em que o Borussia Dortmund está 4 pontos atrás Do Bayern de Munique Em que ainda tem um confronto direto duas rodadas depois Quando vai receber o Bayern de Munique No Signal Idona Parque. Imagina a reta final do campeonato como é que vai ser, hein? Promete, promete demais essa cada final de campeonato. Um abraço para vocês. Qualquer novidade, estaremos de volta. Valeu!